Vai ser é agora, hein, isso, paizão, agora, hein, mais gente como você, só stunar, só stunar, boa, flash oh, Ó, se liga, o W no, no, no, ó no... lá, ninguém olhando, quer pegar Nossa, imagina hum. o tomo hit da torre aqui, velho. Puta que pariu, Marinho. Ah, mano, tive que frachar vai, ainda, vai, perdi vai. a catapa, velho. Oi, esse TNF tá folgado demais, Nati, pelo amor deus, véi Oi, tá achando que ele é quem, cara? Vamos vambora. vambora ó, cadê é, o dive-vizão agora, Marinho, vai agora desse filho da... Sei se dá não, mano, mas vamos embora Dá, não, dá, dá, dá Ó, você tem um W? Tenho Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, mas... Mata esse aí também já, mano Pô, dá pra dar, hein? Dá, tanquei um hit Nossa Tá bom, tá bom. Precisa da Wave ter flashado não, mano, eu ia matar o cara, velho, mas tá de boa. Oh, pai, só vou, ó, só bom, ó, vou tacar o Wave. Calma. Você se dá 2, hein? Vieno, ah, só sai. Vieno. Só sai. Caralho, hein, Maquinha. Aí, aí valeu aí, mano. Valeu, valeu. saí saí, eu também. Valeu, rapaziada. Valeu, valeu. valeu, valeu. Quer ficar Nossa, mais lá. uma Wave? Dá pra ficar. Mano, a Sun ela mim. tem que farmar topside dele lá, mano. Senão ele vai perder muito recurso, hein. Nossa, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu setar pra você. Aí. Eu só quero a Catapa, nada mais, viu? Vou pegar no Qzinho ainda. Isso aí, então isso aí. deixa ela no talento aí. Amacia mais aí, porque senão eu farmo ela. Pra casa agora. Ai, cá, esse tá. Renatinho. Bora nesse Xerife, gostosinho. Vem cá. a tá? Ah, mano. Aí ele entrou na minha mente, viu? Toma é um putadão. Se não tomar consegue continuar lendo no chat? Acho que sim, quando mano. Vamos, toma banho. Só corre, só corre. Bastante. Muito, muito, muito. O máximo que você conseguir. Achei. Ah, se, eu tô... se o Entendi. Eu Entendi. acha, eu concordo. Mano, o é, cheiro foi pra gente dar e carro, Renatinho. Se liga. Tá correto, tá correto. Tô, tô olhando. Nossa. Ele pega as pá, mano. Ele pega? É. Ai, não Pega nada. Uhum. Vamos só frisar a wave agora. Agora é a nossa vez de frisar. Eu, Tenho... Peguei, peguei, peguei, peguei. W5. Na... Nice. Só dá dano só. Será se que a gente matou? A gente matou o Cipá, viado. Aham. Uhum. Matou não, matou não. Um potinho. God, God, God, God. O potezinho salvou. <risos> se liga, a gaiola, hein. Tô olhando. Calma. Sem fia. Mano, eu pego 6 em 1 um mínimo, mano. Pega 6 quando? Mano, duas waves Cipá, mano. Nice. Gaiolei, hein. Wzinho? Dos cria? Esse combo é gostoso, né, ah, velho? Olha que delícia, é velho. Agora nós deu o combo clean, tá ligado? Aham. Cara, tem ameaça aqui. Vai jogando que eu tô quase seis. Bora, bora, bora. Bora, bora. Ai. Tem gaió... Ai... Daqui a dá... pouco, mano. 3, hein, dá um bling 3, hein. Dá pra ele. Ó, oh, se liga, se liga. Ó! Oh. Gaiolei. Eu já dei meu dano pra ele tomar logo, Nossa. tá ligado? Fudeu, pudeu, Marquinhos. Nossa, ele vai vir reto em mim, mano. Morri também, ele ainda vai sair vivo, velho Puta que pariu Caralho, é o Dudu de Riven? <risos> Nossa <risos> foi, foi quase, foi quase Caralho, eu tomei o maior chesquizinho ali, velho Ai ai Puta que pariu Ai Marquinho Pai, tá chato, hein mano, na moral, velho Caralho, eu tenho matado essa Vex, foi muito da hora, velho Ó, ó, vai, olha. Nossa, sobrou dano, hein, mano Caralho, a Vex vai chutar, chutar, vai chutar, ela vai chutar, vai chutar Será que não, cara? Eu tanco, eu tanco Mano, só fica eu na planta aí Cardass Eu tenho que tempo pra ganhar as de Ai, prometeu, um cara novo, O que você falou, cara? Eu não escutei, Natinho? Né, ah, você tepou Mi. Me... Falar pro cara que foi pro Prime, mano. Foi pro Prime. Meu Deus, meu Deus, não deixa ele de chutado, não, velho. Ari vai herói. Sair. Vou falar Ari herói. Elogiar a Ari, Renati. Boa, deu. Era, era, era. boa, boa. Ari, Ari, boa, Ari, boa. Não, não, não, vai não, vai não, não. Ele um ficou um bravo. Cara, ele cara. tá não, bravo. Ele vai ficar bravo no bot. verdade, cara. Meu Deus. Meu Deus, Deus. a gameplay dele. um cara, mano, mentalmente falando, velho. Relaxa, foi bom, foi bom. Ele não, tá. Vai de boa, Eu, eu, eu farmo mid, vai. Vocês pegam bot junto, eu vou mid. Ó, oh, a Bex tá sem nada, velho, tá sem Ah, ele tem meditação lá, ô, Galinho! Ah, cada mano, se fosse beijão. a meditação dele, eu ia matar, hein, velho. Ah, mano, o cara fica meditando no meio da play, mano. Ó, ó, da visão só, peguei, peguei. É aqui, ó lá, goiolou, o cara só bóia, galera. <risos> não <risos> tem segredo, mano. A telas. Vamos puxar pra T2 ainda, viu? ó oh, oh, pegou safado ó oh. mas eu só vi a cabeça ó oh, usa do ali, galera vem vem vem, se ele vier vai me levando por quê ó oh, usa tudo usa Mate, tudo ele vem vai usa tudo uas senhora véio. usa tudo não chega perto não matei nada. tá bom é. se liga Natinho! olhando nossa, velho. É, cheiro, eu fiquei pagar de gatinho, mano. Nós tá ligado no movimento, filho. Nós faz parte, ó. Fodeu, rapaz. Ele... Vai pra lá, vai mais. pra lá. Escolhe pra morrer, escolhe um pra morrer. Não é possível. Só vai, só vai. Vai pra casa. Farmar a jungle topside do guerreiro lá, eu que eu puxei mid aqui. Olha as pagando de gostoso. Morri. Caralho! <risos> Morreu não, Mati, tá aí de Ué? É. Ué, você usou barreira? Achei que não tinha. Ó, ó. Ó, ó. Só pra ele Nossa, ficar ligado. É isso tudo que, é isso tudo que você derruba dele? Mano, o dano é esse, bota velho. E se não é esse cara aqui esperar neles? Ó o Xerof mid, ó o Xerof mid. Tá ah, mid. Tá vendo? É um o é um hum. Morreu, velho. Voltou pra dar dano em mim, mas morreu, velho. Tá leva a toa leva a toa O tio dandy? bateriaço, um bote. Oh. Ó. Não sei se eu gostei disso, não, hein, mano. Gostei, gostei. Eu adorei, mano. Eu adorei. Amei, amei. <risos> tá, o dragão é nosso. Leva bot que eu puxo o mid, se você quiser com o seu W. Sim, pode ser, pode ser, pode Aí ser. eu mantenho a pressão perma pra nós. Mano, mó gostoso jogar de Veigar, papo reto, velho. Dá uma olhada aqui de caneco. Fudeu, Renatinho. Nossa, Marquinhos. Mano, se tu não morrer agora. Vai. Vai, Hahaha! É uma... <risos> Esqui... Esqui... Esqui... Olha Esqui... as Zonyas! Que delícia, paizão. Um salve pro Paulinho da família Pinho. Morrer. É. <risos> e brigadão Nossa, aí, Aves, pelos três meses de sub com a gente aí, meu príncipe. Meu gostosinho. Sim, sim, sim. Zoninha, salva o rolê, hein, velho? Oh, tá aqui o zero, tá aqui o zero. Está mesmo, mano. É. Oxi. Nice. Uu. Mano, eu ainda te fiz essa pergunta, veio isso. Aquele, aquele lugar na minha mente, mano. Ó, eu luto bem aqui, eu luto bem, ó. Toma esse stun aí Meu já. Cara, cara. Tá aí. Tocando só ele. Ó, a gaiola, mano, eu tive é duas bom. gaiolas na teamfight, galera. É é Se falar que sim, eu. Não. Ó o penta! Nossa, ah! Flash em Sim, mano, por Paino". Prime, Paino". mano. Vou te dar um zero de presente, mano. Pega o zero aqui pra você, ó. Flashzado da dos cria, mano Jogar, hein, mano Biggerzinho Lógico. aqui, tá, tá o dream Ó, minha gaiola fica com 9 segundos de cooldown, mano Usei duas vezes na luta, cê é louco Parece a gente vai cair em alguém aqui Quer ir? Parece competição, é um de um né, eu então, e vocês Ó, vou dar aquele stunzinho caprichado E nós ah. comba de longe, já no Mastery <risos> mesmo Olha a maldade de brincando Puta que pariu Meu Deus Nós não, não arrumou nada, mano